Travando. Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou o André, sou dos fundadores da Aliás para Porto é, A gente está aqui no espaço do Rio, Janeiro, no Rio Janeiro, na Tourist Tech Zone, é, apresentando um pouco da nossa tecnologia, que é um hub de inovação para fazer é, a divulgação do turismo afrocentrado. Estou aqui com a L, onde você vai visitar a nossa história. Dá para você, então, você ter uma noção de que a empresa só olhando um o estante. Relação ao evento está bem diversificado, né? várias empresas, várias startups diferentes. Então é uma forte de crescimento que a gente tem, né? Uma, uma, é muito é, visual, é né? uma vida né? muito visual. Então, um problema. Eu acho, seja muito bem-vindo. Então conheça o mais por que a gente oferece. A gente está aqui atrás das câmeras, com a nossa parceira Kelly, é, da Rio. Ela faz vários roteiros aqui pelo Rio de Janeiro, são maravilhosas, você tem que conhecer pela pequena água, conhecendo um pouco mais da história do Rio de Janeiro. Então é isso, esse tipo de turismo.